2. Os cafezinhos que você tomou antes das 9. 97. O valor que você tem no banco até o final do mês. 5. As semanas que você está mantendo sua gravidez em segredo. Nossos dados pessoais estão em todo lugar, mudando nossas vidas para melhor ou para pior. Quanto você sabe sobre seus dados? Ana e Luís são diferentes. Eles vivem vidas diferentes, pensam de forma diferente. Quer gostem ou não, são analisados e definidos pelas informações que deixam para trás. Todos os dias eles revelam suas paixões, humor e intenções. Quando ele é lembrado do aniversário de sua mãe, quando ela vê a previsão do tempo e ele pesquisa um presente, enquanto ela lê um artigo, seus dados se vão. E viajam ao redor do mundo através de roteadores, atravessam terras e mares, servidores e voltam. Mas quais são as consequências? Ana e Luiz não são donos de seus dados, nenhum de nós é. Quanto mais ela corre e quanto mais ele ouve música, mais as grandes empresas podem analisá-los e tentar controlar seus comportamentos. Enviando para Ana uma oferta que eles sabem que ela vai gostar com base no que ela leu e onde esteve. Sugerindo para Luiz um presente que eles acreditam que ele comprará com base no que ele pesquisou. E não acontece só com eles, acontece com todos nós. E se nós não estivermos fazendo nossas escolhas? E se alguém estiver fazendo por nós? Enquanto procuram um café, Ana está compartilhando dados. Luiz também, enquanto procuram um lugar para matar o tempo. Sem que eles saibam, as empresas podem usar seus dados para contornar as regras. Coletando dados de seus navegadores, analisando vozes, usando reconhecimento facial para entender suas intenções. Ou, pior Ou pior ainda. ainda. Quanto mais dados eles transmitirem, mais riscos enfrentarão. Quando Ana e Luiz perceberem que ambos compraram exatamente a mesma planta, pensarão que foi coisa do destino. Mas na realidade, foram os dados que compartilharam que os levaram a essa feliz coincidência. Mas eles não deveriam traçar seus próprios destinos? Ou deveríamos permitir que outros controlem nossos dados e influenciem em nossas vidas? Pergunte-se, você está no controle? Sua privacidade importa?